Olá, sejam bem-vindos a mais um PEM RESPONDE! Eee! Eee! É todo mundo feliz e a edição dessa semana é especial porque Samira vai ser defada. Só que eu acho roubada. Pô, agora, agora é agora. mesmo. Um defasso 4 skills, maravilhoso. O moleque roubado tem que ter esse tratamento. Agora a caixa, ninguém toca na caixa, né? Mas tudo bem. Primeira pergunta vai ser para todo mundo. Essa pergunta foi ainda é inédita não penso pode mas ela é boba mas eu gostei pergunta do degustavo pg se fosse pra ter um relacionamento com algum campeão do lol qual seria <risos> quem quiser começar? samira samira é ela assim, é muito bonita né, velho o personagem é, né? a Kaisa também é, a kai também a sei lá por quê estilosa o j o dia. <risos> é... acho que é, né? era não ah need to choose mano maybe set <risos> Is <laughs> mm, there a beautiful girl? I read of it. Course. Kind of course. I love it. Kind of. <laughs> Sona? <laughs> <laughs> Are you? <Ari. Ari. laughs> eu é. para responder também, então eu vou de aférios. Pergunta pro Tinos do Are You Ready? É uma pergunta e uma afirmação que eu não, não sei se eu concordo, você também não sei se vai concordar ou discordar. Acho que vai discordar, não, não. Pergunta do Are You Ready é a seguinte, por que que não usam Zed no competitivo, mesmo campeão, sendo tier 1 na mid lane? Assassino hoje em dia já começa sendo tier 2 pra 3 ali, que se faz arma guarda ali em qualquer matchup e o Assassino vai conseguir fazer muita coisa. Mas é muito difícil porque, ainda mais esse método de control mage, se você pegar um assassino e não conseguir matar outro contra um mage que vai ter zonas 100% aos 10 minutos de jogo é... Você vai ser menos útil que ele, então... É um shampoo que não vale a pena, normalmente não tem uma pressão na lane assim, por si só Depende muito de gank, então no meta de hoje em dia, que eu acho que as lanes são bem independentes E conseguem fazer as coisas sozinhos, não dependem muito do jungle e tudo mais Não creio que funciona não É uma tristeza, é uma guarda barata, stopwatch, zonas barata e a é the carry Não é, dá nem pra clicar Eu acho que a última vez que eu vi zed competitivo é quando usava em cima de cork, que aí é um pouco chato que não pode fazer zonas. Pergunta para todos do Guimarães. No jogo contra a Renzga, vimos picks bem diferentes e que, pra algumas pessoas, estão fora do meta, mas são confortáveis para você. Na hora de colocar na balança, o que, que vocês acham? É mais interessante jogar com o pique confortável ou com o que necessariamente tá no meta? Conforto ou meta? Acho que tem que ser um mix, né? Dos dois. Acho que o. Eu... O player tem que estar tá confortável para jogar com o campeão. Às vezes tem boneco que tá no meta, só que, sei lá, o cara treina, não faz muito estilo de jogo dele e às vezes não vale muito a pena ficar insistindo, entendeu? Tá então ele pode optar, às vezes, por pegar um que tá mais na zona de conforto deles e tá um pouco no meta também, pode ser não top-tipo. Mas pelo cara gostar muito do campeão e tal, pode fazer com que ele seja melhor do que o que dão meta pra ele, tá? Às vezes é difícil aprender também o um campeão. Nossa, é tanto de Jace. Jace é um campeão que verde? BR, Jace é triste. O pior é que tem é muita coreano tem que banir, Eu né? Acho que não ganhou um jogo de CBLOL já, Jace? Não. Os corantes só o Parang, você... eu acho o Wise. O, é. <risos> o que que você <risos> pode jogar, E. É, que tank, é, né? é, é tanque, né? É que a o quê? Um que... É o A o quê? Carioca, pergunta do Sage13 Underline: Com as alterações na jungle pro próximo patch, os bonecos que dão clear muito rápido serão afetados, como King e o Etc. Será que podemos ver a volta de campeões que conseguem fazer algo no early game com Java, Sin e Elise? Possivelmente sim. Eu tenho que. A gente tem que ver, tipo, quão afetado vai ser esses campos, se não vai valer a pena você ficar farmando. Normalmente quando os campos são nerfados, os jambos que gankam aparecem mais. No momento não tá aparecendo muito porque os campos são muito fortes. Então, você pegar alguma coisa que ganha que agora não vale a pena. Porque se você perder tempo gankando e o outro cara estiver farmando, ele vai ficar na sua frente. Mas com essas mudanças eu acho sim, que pode voltar a aparecer Java, Elise, esses jogos que são fortes no nível 3. Nada mais divertido do que o jungle pegar nível 6 antes da solo lane, que né? <risos> é super legal. Robô, pergunta do Pepe Marajo: Qual foi a ideia de pegar jogar? E queria dizer também, como torcedor, que gostei da gameplay esse final de semana e parabenizar o time pela melhora. Olha que fofo. Humilde, humilde. Humil, humil. humil, humil. A ideia basicamente foi que Jace é um campeão que é difícil counterar, ele tinha muitos tops banidos, a camisa banida Irelia Muitos campeões são bons contra o Jace, e eu precisava de algum campeão que segurasse ele tranquilo na side, jogar sozinho e jogar um pique muito bom porque ele tem muito sustento. Tem bastante sustain, então mesmo ele pegando bastante que o early game eu consegui segurar ele tranquilo na, na, na lane em geral Então é um pique bom em geral contra o Jace porque não morre basicamente, você fica lá pra sempre na lane com sustain e pronto Enche bastante o saco também, o boneco tem que ficar parado no auto-ataque, toma um Qzinho, chora Pergunta pra todos, se vocês pudessem, do Painly com se vocês pudessem ser um personagem de algum desenho, anime, filme, série etc por apenas um dia qual eu essa, essa limitação de um dia é péssima eu não sei Eu, eu seria o cara do, do Jumper lá Levi? Okay. Levi do <laughs> Jumper, é o filme? Eu seria o Levi então yeah. Eu não sei não Esse é o Saitama Não assisto <risos> muita <risos> coisa Freak the world Pode the world <laughs> <laughs> to... And you? Maybe I'm a... Are oh, you? Yeah, okay. flying <laughs> <laughs> <laughs> Ah, não sei o Piratax Chica. Pergunta pro Lucy. Lucy, you played in Brazil in 2019 and 2020. And here you are again. What is your favorite food from Brazil? My favorite food is picanha. Oh, picanha <laughs> Do you like Brazilian sushi? Hmm, actually Brazilian sushi is. Kind of bad. Eu acho que você for the para os melhores. Uma vez que eu vim, foi um bom lugar. Eu acho. O japonês. E você gosta? Ah, esse lugar foi bom. Pergunta para o BRTT do Sr. Condoriano. A Infinity Ed, foi precoce? Foi calculada? Foi... <laughs> Não, eu buildi errado, mesmo. Foi tipo. Eu tava numa situação que eu tava muito atrás. Tá ligado? Só que eu tava pensando... Eu ia fazer BT de segundo item, que é geralmente o que eu faço. Só que eu pensei, mano, se eu fizer BT eu já tô muito fraco, eu já vou ficar muito sem dano. Aí eu falei, mano, eu vou fazer boom. Só que aí, por algum momento eu esqueci da passiva. <risos> da ah, mas tranquilo, não acho que ia mudar muita coisa. Não, não dá nem pra chegar em 60, né? Porque tem, tem que fechar o um item. exato. Pergunta pro Tim, da Laiana. Como você enxerga alguns campeões da midlane que podem rotacionar com facilidade, como o caso do Galho e do TF, em relação aos que não podem? acho que é por isso que eles são tão pique então, normalmente o que estão fazendo hoje em dia como o meta tá muito Oriana, Sindra Victor, que são champions que ficam mais na rota e impressionam bastante é... acaba que você pode escolher os dois lados da matchup você pode jogar tanto pro mapa pegar galho, TF ficar rotacionando você vai receber um pouquinho de pressão desses champions de Oriana e Sindra, mas seu é um estilo de jogo diferente, Quanto um quer jogar diretamente pra lane e pressionar o TF pra não deixar ele sair, o TF quer... quer arrumar uma janela ou outra, que ele sempre arruma porque ele ultra e vai pro lugar do mapa e consegue então dá para os dois serem utilizados hoje em dia, mas eu acho que depende muito do time, e como quer é jogar e tudo mais. Pergunta da Giovanna pra todo mundo. Atualmente, qual role vocês acham que mais influencia no jogo, Barra? Qual role mais roubada? Jungle. Sempre jungle. Sempre é Jungle, sempre vai ser Django. Pra só kill, vocês concordam nessa prioridade, também? Jungle também, sim. Jungle Sport? Tá jogando mid lá, com o seu Veigar, chega o Melissa. T gankando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que eu nem jogo, eu jogo Spot <risos> agora. <risos> Joga The Card, Maguinho, é muito mais fácil. Claro. É por isso que o não tá... tá Rank 1, um, pô. Eles jogam... Só tá joga jungle. está um? <risos> <risos> <risos> <O> <risos> todos novamente do Hiroki Yoshiro. Acho que cada um deve ter um Champion favorito que mais gosta. Com isso em mente, o que vocês mudariam neles pra que eles fossem viáveis no competitivo, se não forem já? Cara, eu mudaria a passiva do Drake, hein. Falaram que você ia responder isso, sabia? É, eu acho melhor, uma das piores passivas do jogo, mano. Porque, tipo, pra ser útil você tem que garantir a kill, tá ligado? Antes de morrer, então é muito... 880, por isso que eu acho um dos motivos dele não ser tão viável assim, se tivesse uma passiva mais forte eu acho que... Fora deve ficar muito tenso quando você tem 500 estériles, sim ser é é muito, muito nervoso. Fica todo mundo, os dois times né, é, quando você foi, não foi. pode matar gente, a gente tem que dar kill, <risos> e acaba fazendo merda de vez. <risos> o meu é Tristano, eu acho que eu colocaria uma barreira no top e só fica um V1, sendo jogou. <risos> Na resposta, é, né? Eu acho que mudaria o W do, do galho pra voltar igual antigamente, podia dar W flash. Não, não faz nossa, isso, não, pelo amor de Deus. Era eu, não Criava muita janela pra você fazer um play, velho. Era é. muito roubado. Era é. muito roubado. <risos> Aquele galho com nimbus de <risos> Just agora. Just fake, entendeu? Ficou flash. Nossa, é muito moral. Making zone. E <risos> eu faria o Q do Vega ser 3 hits em vez de 2? Nossa seria <risos> o okay um milhão de farmar três três farmar fogo ali o tempo lucy watch with you buff um, Maybe Blitzcrank. ooh uh, nice i want to play o, <laughs> kind <we'll> play. <laughs> <laughs> of shit <check> <laughs> <laughs> <laughs> in professional game do you know like what buff he O que da mensagem da irmã cara hey pressy something like good passive. Ou maybe no more slow no W yeah or the é verdade, acho que isso que é O único champion do jogo que toma um debuff da própria skill é Não tem sentido <risos> robô do <Yuri. risos> Vi um tweet do jukes falando que nesse meta de NAR top tem chance de aparecer o Yasuo Você acha que tem chance mesmo ou não tem ninguém que joga? Cara, isso? eu acho que não Não é nem porque não tem jogadores bons aqui O mega NAR foi é muito pufado hum. e aí o Nard, o Mega Nar vai matar o Yasu muito fácil, muito fácil mesmo. Ele mine, beleza, o Yasu ganha, mas agora que ele tá Mega, o bagulho tá doido. Então acho que o Yasu não funciona mais contra ele por conta disso. O Mega dá muito dano, tipo assim, muito mesmo. O Mega, mega Nar tá. Mas é, é só a tá pedra, né? Oi? É só a pedra, não? O <coughs> E também dá mais dano, Mara range, o Q dá mais slow, a pedra, mais dano, Dá osso. Dá muito dano. Se ele perde o Boomerang e vira Mega Nar, o Q fica com cooldown alto? Pergunta pro Lucy, Lucy, yep. why do you think we don't see many. Supports like Lulu or Janna, only oh. tank. In this meta, there is only good one champion. It is like Seraphine. Can okay. use like main support. And other support is kind of uh, bad to it. Vision get vision and like in rain, lane phase too. So uh, that's why. Do It's... you like it? I want to play, but like this. My de mais doesn't believe me, so I can't play. <risos> Poxa, mó oh, Carioca, pergunta para você do Base Jr. Já foi muito dito sobre como sua família te apoia muito. E isso a gente vê aqui no Twitter todos os dias. Como que isso impacta o seu jogo? Do tipo, minha família é o que eu faço, isso te impulsiona ou já atrapalha? Nossa, é assim que... <risos> impulsiona, com certeza. Eu fico muito mais relaxado de saber que eu tenho apoio deles. Eu acho que se eles não tivessem ele me apoiando ia ser muito mais difícil porque. Eu sempre já com a pressão de, mano, preciso fazer alguma coisa porque eu não tenho o apoio deles, tá ligado? Isso me acalma muito e, e é isso, eu sou muito grato por isso. Oh. Que isso. Pergunta do Edu Góes pra todo mundo. O que, que vocês acham do Viego? Vai pra jungle, vai pro Top, vai parecendo competitivo, é ruim, é só solo kill? Eu tenho jogado bastante com ele, mano, eu tô achando ele legal, mas eu acho que... Não é o campeão do competitivo, e se fosse, acho que não seria jungle. Não acho que ele tem muita cara de ser jungle no competitivo. Acho que ele seria mais mid ou top. Provavelmente mid. Eu não acho que é jungle, mano. Não vejo ele sendo lane, não. Mano, é que eu não. Eu achei é muito Mano fraco, mas eu também. Eu já vi uns mid que. Mas, é. Eu, tá eu acho que é das melhores ideias. Pegar o um V contra um Renekton da vida, assim. Não, não, tá. Não, não. Tô, tó, tó, tó, é né, né, eu Parece legal. Os tipo, bonecos né, tudo parrudo, mas mid acho que Mas não é eu assim. acho que vai ser tipo um caindo da vida, assim. Que tipo, você consegue jogar na né, jungle e tal, é divertido, mas raro aparecer competitivo. É muito divertido. Ele ganha de jogar tópico né? <risos> <risos> Fidei uma, velho. PTT, pergunta do Stumpasso. como a de Carry, o que, que você acha dos Hyper Carries de modo geral? Não são viáveis porque os jogos acabam muito cedo, ou porque são ruins no early game? que você acha? Então, Kaisa é Hyper Carry, porque eu acho que a galera tinha tipo, esse encoque aqui. É, tá ligado? Porque tipo, Kaisa late game é muito forte, tá ligado? É porque ela, ela não parece Hyper Carry porque ela já é muito forte early game também, o moleque é muito balanceado. Ele é forte early, mid, late game, forte games não morre tá ligado? é Só a questão da, da utilidade deles pro time, cara. Você demora muito pra crescer, você vai ficar, tipo, esperando dois, três itens às vezes pra entrar na partida, pra fazer o que uma, um Jin faria, uma Kaisa faria, a maioria das vezes não vale a pena. Né? Eu acho que é só por isso mesmo, pelo Power Spike demorar muito. E ah. os jogos serem muito rápidos, muitas lutas Dragon, Game, Sim. Aralto, essas coisas. Uma coisa que eu sinto é que muito Hyper Carry antigo é um pouco desatualizado com esses novos. A Caixa faz muita coisa em cada skill dela, uhum. são muito fortes. O que a Caitlyn faz é tiro, um tiro mais forte, uma rede, uma Sim. trap. E oh, ah, os itens também para esses, esses Hyper Carries também não, não encaixou muito bem. A Caitlyn, tipo, dá para fazer uma tacra tá e tal, mas sei lá, não combina muito, tá ligado? Com o champion, o código mal também não tem item muito bom pra ele. Twenty já perdido TT do Asset. Eu, eu, eu, eu não. sinto também que não tem um item muito bom pra ele. Falta de item então também. É. Pergunta pra todos. Qual foi a sensação, comunicação na hora do Miss click e do Stopwatch? Vocês viram o miss click e do software? Você ficou quietinho? <risos> é. Eu tava, eu tava é. do lado dele, é. assim, eu falei: é. meu Deus, já comecei a rir, já mano. Eu não vi isso daí não, velho. Né? <risos> <a razão. risos> Tim! Tinha <risos> <risos> <Eu fiquei mito. risos> não teve, um... Ops! Meu? é Meu é. teve! É ah. o cara... Oh, caralho, dedo gordo da porra Foi exatamente o de lugar? Não oh, mano, eu simplesmente sei lá, fui mexer o dedo assim... E bater? É! É porque o teclado que eu uso é muito sensível às teclas, tá é. ligado? Então... Simplesmente meu dedo bateu mesmo, velho, tem que falar. Tem uma que nem precisava do top 1. Carioca, Rek'Sai já teve muito espaço no competitivo, especialmente com LeBlanc no mid, ou inferno, sendo praticamente o em muitos jogos. Há um tempo atrás ela era mais lutadora, mas tem uma galera fazendo build de letalidade, o que você faria pra ela ser útil nos jogos? Eu acho que com a atualização que vai ter dos campos, a Rek'Sai é um campeão que pode aparecer. Eu acho que ela não tá aparecendo muito, não é muito viável, porque justamente porque ela não faz os campos muito rápido ela não é mais focada em gankar. Eu acho que só precisa, tipo, do nerf nos campos, Pra ela voltar a aparecer, porque ela é um ótimo jungle se você quiser ficar gankando, se quiser esmombalar o jogo cedo, acho que ela é um ótimo boneco. Não daria muito, muito não, só, só os campos Já me fez perder PDL com o dia de letalidade. Ah, essa, a Sai com aquela build é muito roubada. Hum... Itenzinho do Dash? É, uma garra, é. muito é agarrado, é é o Dico tipo também. Eu é um... é, tipo. é um... é, não sei. No meu time não funcionou. Pergunta pro BRTT, por que, que a Ashe sumiu tanto do meta? Não Isso, tem gente. build também? O pessoal quer jogar de Carry. O que aconteceu com a Ashe? Sim. Não tem item, né? <risos> uh, a build dela tá meio torta. Mas eu acho que dá pra jogar ainda. A lane dela continua muito forte. E o spike de três itens também é muito forte. A questão é que ela entrava muito cedo no jogo por conta de, da build de Blade e tal. Então, agora não podendo fazer essa bleed de primeiro item, é, eu acho que por isso que fez ela sumir bastante. Mas agora ela é mais um hyper carry assim, que você vai pegar mais pra escalar, esperar uns dois, três itens e entrar no jogo, mas continua com a linha muito forte. Alguns times já usaram, não competiu, mas como eu falei, é muito mais difícil de aparecer. Competiu não prioriza tanto, que não é bom no começo, né? Porque tem muita, é muito impacto no começo. Exato. Tim, última pergunta desse Pen Responde: No último Pen Responde, você disse que se destacou no último split com campeões mais garçomos. Somos. Você esqueceu da LeBlanc? Ou talvez se todo mundo roubava suas kills? Não, <risos> tipo... Teve bons jogos, acho que tipo Zoe, por exemplo. Tive bons jogos também LeBlanc, mas... Gal e TF, pra, aquela, pra aquele time, pra que a gente, do jeito que a gente jogava, acho que encaixava muito bem. E acabava sendo até jogos mais rápidos que a gente tinha. Então, por isso dei destaque para esse Champions, mas... Eu acho que eu tive bons jogos de Zoe, Lúcia, LeBlanc, que se <risos> passado. Foi? <risos> <risos> Colocou Lúcia, no meio, ali, vi mais nick. É, é que a LeBlanc se destaca porque faz muita play bonita, e o pessoal adora, né? Daícar, né? Da ICA, da ICA, da ICA, é, o Franco, né? coisa. É, é é é. <risos> <risos> então, esse foi o PS responde ah. Ah. Esse, esse A ah, foi mais sincero, eu senti. Esse Pense foi mais... É. Foi legal, cara. Foi legal, pô. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, deixar suas críticas e sugestões nos comentários. E a gente vê na semana que vem. Tchau.